Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal olha só gente, aqui está quase pronto a gente já rebocou aqui essa parede, fez o telhado gente, aqui eu vou, os vídeos vai vir novamente passei um dia aí parado, porque muito trabalho no canal José Maria Lima mas o Robuzé Zé vai pontuar agora eu vou ver se a gente pega firme mesmo ok, pelo menos um vídeo por semana a gente vai tentar Pô, aí, gente, mas fique de olho se gostou do canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho Para todos os vídeos que é para vocês Aqui, gente, quero mostrar para vocês aqui esse pilão, gente Isso aqui, gente, é um pilão bem legal Onde eu encontrei aqui na Casa do Norte, né? Aqui em São Paulo, tem as Casas do Norte E eu passei outro dia, tinha só um pilão Perguntei para a moça, a moça falou que ia trazer mais E trouxe um pilão bonito aqui para ele, legal, gente Um pouco caro, paguei 200, 270 reais esse pilão mas, gente, isso aqui numa cozinha caipira nordestina, a qual eu quero fazer a minha aqui, tem que ter, gente. É necessário num ambiente nordestino caipira, que sou eu assim, eu sou um nordestino, bem da roça mesmo, então tem que ter, não só para enfeite. Isso aqui, gente, eu posso fazer uma paçoca de carne, uma paçoca de gergelim, de amendoim, o que eu quiser. Pilar pila um, pila um arroz, no norte de Pilar Favor, ver se eu consigo arroz com casca. Pra mostrar como é que a gente fazia no norte, isso aí já é tem muita coisa gente, legal mesmo. Aí eu aprendi esse pilão aqui e comprei para cá uma lâmpada boa, gente. Eu não sou eletricista nem é propaganda, mas eu comprei uma lâmpada aqui muito boa, gente. Paguei 45 reais nessa lâmpada. Só meus amigos que ela é muito boa. Eu não entendo muito da eletricidade, mas aqui eu quero mostrar para você aqui, ó. Ela tem aqui, ó, um ano de garantia, gente. Aqui, um ano de, de, de garantia. Se o defeito for de fábrica, eles trocam, ok. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma potência extraordinária, Lume, 200, aqui é 2.400 de Lume. Aqui, ó, aqui, aqui, aqui o, o bivolt, gente, falando aqui, ó, ela é bivolt, pode ligar em qualquer força, é muito bom, ó, bivolt aqui, ó, muito legal. Então, não, não importa se a sua energia é 240 ou é 220 ou 110, dá para tudo aqui, ó, aqui, ó. Iluminação branca aqui, ó, acho que é 650 kW, gente, muito boa. E só 30, 30, 30 kW, acho que é de consumo. É, o, é bem pequeno aqui o consumo dessa aqui, para o tamanho dela. Então, é uma lâmpada muito boa, gente. Então, a iluminação ficou legal. Aqui eu vou, eu vou aqui, como é que diz, fazer aqui, ó, no, no canal. Aqui, aqui, olha como está claro, está quase noite aqui, ó. Olha o tamanho da lâmpada aqui, ó. Então, não dá pra ver não, eu vou tirar ela pra mostrar pra você. A vantagem... A vantagem, gente, é que ela não esquenta. Eu trabalho de pedreiro também, tem outro canal Zé Maria Lima, e eu, eu uso a rota lâmpada, só que ela esquenta muito, bateu um pinguinho só de água, estourou a lâmpada. Tem um vídeo no canal Zé Maria Lima, vocês vão ver. Se vocês quiserem lá também, que a lâmpada estourou. Uma lâmpada cara, paguei 44 reais nessa lâmpada, ela é, acho que é mercúrio ou é mista, mas não é assim. E essa aqui é LED, Olha o tamanho dessa lâmpada aqui, olha a grossura dela Ok, então ó, você vê que eu desliguei, aqui esquenta um pouquinho Mas aqui embaixo não esquenta de jeito nenhum Então essa é a vantagem, ela não vai estourar quando tiver estiver rebocando parede Mas aqui o assunto é outro Vamos lá, vou por aqui, para que clare... olha só como é que ficou escuro agora aqui ó. Olha como é que ficou escuro aqui, ó. escuro, escuro Agora eu vou ligar a lâmpada para você ver como é que vai ficar Olha só, liguei, ó. muito bom Gente, maravilha aqui a cozinha Ainda não terminou, gente olha, vou mostrar, mostrar pra vocês aqui, ali é o disco de arado Ok? Ontem eu fiz uma farofa, gente ver aqui uns rapazes aqui me visitar Do canal José Maria Lima Eu fiz aqui uma farofa muito legal Com bacon, muito boa, gente Olha só aqui, ó olha. olha o pilão aqui, Aqui tem uns milho aqui dentro, ó Pra pilar é uma maravilha Pilão, eu queria muito o pilão, gente Fiquei muito contente quando consegui o meu Tá bom? Aqui, gente, ó já estou aqui preparando para nós aqui uma receita, gente. Aqui é um lombo de porco, certo? Onde vai, vou fazer um lombo recheado. Muito legal mesmo, tudo bem? Show de bola, gente. Então, daqui a pouco vou fazer. Pois então, minha gente. Estou muito contente. O canal chegou aí. Mais de 7 mil inscritos. Muito obrigado, gente. Então, vamos que vamos. É assim, não quer perder... As receitas não quer perder o conteúdo do Robo do Zé? Aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho, ok? E aperta para receber todas as notificações. Se for no seu celular, você vai apertar o sininho ali à sua direita, vai ter o sininho, inscreva-se. Depois, você inscreveu-se, aperta o sininho. Você apertou o sininho, aperta o sininho novamente, aí vai aparecer tó, três sininhos. No que aparecer três sininhos, você vai apertar lá em cima de azul. Todas as notificações. Pronto. Todo vídeo que eu, que eu vou postar para vocês cai diretamente. Eu tenho dois. Eu tenho dois. Eu, eu tenho aqui dois sobrinhos que edita alguns vídeos para mim. E a gente vai conseguir aí postar aí. Pelo menos um vídeo por semana. Ok? Um, um, procurar um conteúdo bom. Tentar resgatar a receita nordestina. Lá na década de 80, quando eu era garotinho. Muito bom, gente. Um bolo de. Bolo de, como é que diz, bolo de milho com, como é que diz, com cravo, eva doce, coisas boas mesmo, tá bom? Com rapadura, gente, muito bom em breve. Eu até fiz esse vídeo, mas não postei porque esqueci alguns detalhes dele, mas ficou muito saboroso, ok? Então aguardo vocês aí, se puder se inscrever, a gente vai ficar contente. Mas, não é obrigado, gente. É só se vocês se sentirem no coração. Se Deus falar pra vocês, se inscreve, vocês se inscrevem. Se não, a gente entende, tá bom? Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau.